Oi, bom dia. Bom dia, no que, que eu posso te ajudar? Uh, eu tô com umas bolinhas aqui no canto da boca e eu acho que algum bichinho passou de noite. Uhum. Não sei, tá me doendo bastante. Deixa eu dar uma olhadinha. Coça e dói. Não, não coça muito, mas dói bastante e tá bastante, assim, com sensação de queimado. Uhum. Olha, não, não é mordida de, de bicho, assim, isso aí que tu tá é herpes. Mas do que isso? Eu acho que eu nunca tive. A herpes, ela, ela é uma infecção viral que é bem recorrente na fase adulta e geralmente a gente tem quando criança, uhum. que pode acontecer que tu pode estar tá mais estressado, cansada e daí ela, ela aparece. Uhum, tá. Eu vou te indicar uma, uma pomada. Tá. Aqui. É a ciclovia. Tá. Tu tá. vai usar três a quatro vezes por dia na lesão. Tá. Até melhorar. Tá. E tu acha que quantas, uh, quantos dias vai melhorar? Porque eu tô com bastante dor. Uhum. Em três, quatro dias tu já vai estar tá melhor. Tá. Tá. E... Bem... Tá. Tu procura só proteger do sol também, uhum. pra, pra, pra ajudar a melhorar. Pra ampliar. Tá, eu uso protetor solar todos os dias, daí eu posso passar a pomada e passar ele por cima, normal? Não, tu procura, enquanto tu tiver com, com a lesão, procura usar um chapéu ou boné pra proteger do sol, evita passar outro produto ali. Tá. Depois que tu tiver melhor, daí sim, daí tu pode usar um protetor labial, Tá. Pra evitar que, a, que o herpes volte. Tá, então eu vou levar essa pomadinha e um protetor labial. Tá, vou pegar pra ti. Esses dois. Tá, obrigada, tchau. De nada.